Liga nesse vídeo, soldado, que nós vamos pegar uma entrada ao vivo. Essa aqui é minha banca hoje na Bash 365. Nós vamos pegar uma entrada aqui em tempo real, na prática, juntos, aqui do meu grupo VIP da Tropa Milionária. Soldado, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil. Para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas, hoje na Tropa você tem acesso a quatro grupos VIPs, exatamente. Mas não vou explicar muito sobre a Tropa que não, só lembrando que ontem, ontem nós pegamos uma sequência de 73 greens consecutivos na Tropa, exatamente, 73 greens seguidos. Mas enfim, vou deixar o link da Tropa Milionária aqui na descrição, você quer saber todos os detalhes. E também vou deixar o meu WhatsApp aparecendo aqui na tela, pode me chamar lá que eu mesmo, Vou estar te respondendo, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, antes de mais nada. Parece que tem um vizinho no apartamento de cima aqui que tá fazendo uma obra. Então, não reparem se vocês escutarem um barulhinho, tá? E outro ponto. Tá? Vocês perguntam, ajuda, mas por que você tá num apartamento sendo que você mora numa casa? Então, galera, para quem não sabe, eu moro lá na, na casa que tem lá na cidade de Lagoa Santa, mas também aqui nesse apartamento que fica aqui na cidade de descontágio Não é um apartamento tão grande em si e tal, mas... Moro aqui também, tá? Aqui tem uma vista bem legal para a cidade ali, ó. Para vocês verem. Para vocês verem, né? Que legal. Só que é o seguinte, tá? É, vocês sempre me pedem para eu gravar vídeos mostrando também um pouquinho, assim, da, da minha rotina. Não chegar, às vezes, direto só no vídeo, mas mostrar um pouquinho das coisas. Então, eu vou começar a fazer mais isso também para quem acha legal. Talvez não em todos os vídeos, mas um pouco mais. Igual, tem gente que pede para eu mostrar os carros, né? Para quem não sabe, eu tenho... Um Audi TT, é, bem legal bem... Ele, Inclusive tá aqui, eu vim com ele Deixa eu ver se dá pra é. ver Da janela ali do quarto, acho que dá pra ver ele A janela do quarto, eu tenho um Audi TT, tem uma BMW também E a galera sempre pede gente, Porque que você não faz mais vídeos mostrando um pouco mais etc Vamos ver se dá pra ver ele aqui na garagem, ah, acho que dá Deixa eu ver aqui Ele tá ali, ó, Olha lá, ó. Tem um aerofóliozão, tá vendo? Bem legal Só que dá pra ver bem pouco aqui mas vocês sempre me pedem, Júnior, eu gravo mais vídeos mostrando um pouquinho mais as coisas que você faz também no seu dia a dia. Então eu vou fazer isso, tá bom, galera? Mas vamos lá, falando sobre trader esportivo aqui agora, falando sobre money, falando sobre dinheiro, tá? É, bom, pra quem não sabe, eu tô documentando no meu Instagram, basicamente quase todos os dias, as minhas metas diárias, né? Eu tenho lá minha meta diária pra eu bater. Eu tô geralmente mostrando as entradas que eu faço durante o dia a dia no mercado aqui de futebol virtual, tá? E tô mostrando lá no meu Instagram os saques que eu tenho feito e etc. Inclusive para quem não viu, eu vou colocar um print aqui porque agora eu não vou conseguir porque eu tô gravando exatamente com o celular. Vou mostrar um print exatamente do meu saldo da minha conta bancária neste momento, tá? Lá no meu Instagram eu tô colocando. Se você não me segue, me segue lá. Eu tô colocando exatamente os saques que eu estou fazendo, eu estou fazendo saques na Best365, é, na na Best365 quase que diariamente. Quase todos os dias eu tô fazendo saques. E aí, toda hora que eu faço um saque, eu mostro lá no meu Instagram e mostro também o saldo da minha conta bancária. Então, vai aparecer pra você na tela, em algum lugar aí, o saldo da minha conta bancária neste exato momento pra você. Isso referente a este mês, tá? A mês de outubro. Então, todo esse saldo que tá aí, é de saques que eu fiz neste mês de outubro. E a minha meta é tentar chegar a 6 mil reais de saldo. Porra, tá fazendo muito barulho. Bom, galera, vamos lá. O vídeo é de graça, então vamos, vamos tentar se adaptar com esse barulho que tá fazendo aí, ó. Enfim, vamos acompanhar os grupos aqui. Olha só para você ver, ó. Vou entrar aqui na, na tropa. Para quem não está no meu grupo gratuito, entra lá, tá? Temos mais de 34 mil pessoas. Nós acabamos de pegar uma sequência. Preste atenção, nós pegamos uma sequência no nosso grupo gratuito de 53 rings consecutivos. 53 rings consecutivos no nosso grupo gratuito, ó. Ó. Absurdo, tá? Isso no grupo gratuito. Então você pode entrar lá e pegar as entradinhas que a gente. Manda lá, beleza? Nosso grupo VIP neste momento, ó, esse é o resultado do dia, olha só para você ver. Ó. Nosso grupo de oportunidade padrão neste exato momento, olha isso. 64 Greens e 3 Reds apenas. Quase 96% de assertividade. Isso às 11 horas da manhã, olha só isso. 64 Greens e 3 Reds no dia, ok? Isso às 11 horas da manhã. Geralmente a gente pega mais de 130, 150, tem dia que chega a 200 Greens no dia, Ok? Então, para você tomar noção, deixa eu ver se tem alguma entrada para pegar agora, ó, o robô mandou uma entradinha aqui, ó, Copa do Mundo, deixa eu ver se já começou, porque como eu comecei a gravar o vídeo, eu não sei se já tá rolando, se já bateu o green ou não, ah, ainda não bateu o green, então vamos fazer um teste aqui, ó, nós vamos pegar essa entrada aqui, ok, deixa eu só dar uma olhada no site de análise, porque primeiro, antes de pegar, eu gosto sempre de vir aqui no site de análise, para quem não tem acesso também, vou deixar o link do site aqui abaixo do vídeo também, para quem gosta, porque eu acho fundamental ter acesso ao site de análise, tá? Então, eu sempre faço meio que um filtro antes para ver se o mercado tá bom ou não. Então, a entrada é na Copa do Mundo, minuto 40. Analisando as linhas de baixo aqui, já, tá, já dá para ter uma noção que tem grande chance de bater, ok? Então, nós vamos pegar essa entrada aqui. Eu já peguei um green hoje, tá? fiz 200 reais de lucro já hoje, mas nós vamos pegar mais essa entrada. Ó, vai acabar o jogo agora aqui no minuto 37. Terminando 2x1, um. pronto. ó. O robô mandou uma entrada aqui no minuto 40. Nós vamos pegar agora. Lembrando que né, nós, temos aí, nós trabalhamos com a estratégia de martingueio, tá? de proteção. Vamos colocar aqui 50 contas. Eu já fiz 200 hoje. Vamos colocar 50 aqui e depois vou mostrar os resultados para vocês. tá bom? Então vamos esperar um tiquinho aqui e vamos acompanhar o jogo. Ó, então vamos lá, soldado. Vamos lá, soldado. Ó, acabou de começar o jogo. Um gol. Já saiu um gol da Argentina. Se a Suíça, que é esse time de vermelho, fizer um golzinho agora, nós ganhamos a aposta já muito rápido. Vamos ver, vamos torcer para ser um golzinho já. Pra fora, bicho. Deixa eu virar um pouco mais a tela do computador pra cá, ó. Pronto. Ó, outro lance da Suíça. A gente precisa de um golzinho, mano. Hum, pra fora de novo. Vamos ver se a Suíça já dá esse green pra gente ainda no primeiro tempo, hein? Não, agora é ataque da Argentina. Driblou bonito ali. O toque dentro da área. Bateu no cantinho, gol. Caixa, 2x0. Vamos lá, Suicinha. Dá um ataquezinho, faz um golzinho pra gente. Só pra gente... Já bateu esse green de primeira. Ó, ataque da Suíça já no segundo tempo, hein? Pegou de novo. O goleirinho tá abençoado. Outro ataque da Suíça, ó. Oportunidade tá tendo, hein? Gol! E paga! De primeira de novo, pai! Aqui, ó, a gente pode mandar lá no grupo, Deixa eu mandar lá no grupo gratuito. Ó, no grupo gratuito não, né? No grupo VIP. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê, cadê, cadê meu, meu meus emojizinhos aparecendo aqui, ó. Olha lá, ó. Green. Green pai. De primeira, tá? Aqui, ó, o Robô já mandou uma outra aqui que é numa euro 47, tá? Aqui deu green aqui no caso, foi a Copa 40 que bateu de primeira. essa Copa do Mundo que nós acabamos de pegar olha lá. Ficou 4 a 1 o jogo, tá? 4 a 1. A partida ficou 4 a 1, ou seja, mais um green de primeira. Para vocês verem aqui, ó, as últimas duas entradas que eu fiz aí, ó. 200 reais, voltou 400. Lá embaixo e essa agora eu acabei de fazer com vocês aqui, 50 reais voltou 100. Então meta batida. Vamos fazer um saque aqui agora na B365 de novo, ó, Vou fazer um saque de novo para vocês verem que é real. Tá? Para quem não sabe como fazer saque na B365, primeiramente falando, vou mostrar para vocês aqui. Como que faz? Ó. peraí que é muito simples, tá? Tem muitas pessoas que tem essa dúvida. Inclusive tem vídeo meu aqui no canal que ensina a fazer saque. Vou ver se eu consigo colocar no card aqui para você. Senão é só você pesquisar aqui no meu próprio canal o que você acha. Para você fazer o saque é muito simples. Você vai clicar aqui, ó. Tá vendo o seu roxinho aqui em cima? Você vai clicar no seu roxinho aqui em cima. Você vai clicar aqui em banco, ó. Clicou aqui em banco, você vai vir aqui em saque. OK? Clicou em saque, vai ter os dados do, do seu banco que você vai preencher aqui, tem outro vídeo que eu explico direitinho, mas você vai colocar aqui o nome do seu banco, o código do seu banco, isso aqui você consegue achar no Google. O endereço tá aqui no primeiro ponto, é a rua do seu banco, da sua agência no caso, o bairro, a cidade e o estado, beleza? Embaixo, eu vou tampar um pouquinho, porque são meus documentos, né? Então, meu, né? O meu CPF, etc. Eu vou tampar um pouco aqui. Então, você coloca os seus dados bancários ali, sua agência e conta. E que vamos fazer um saque agora. Nós lucramos ali 250. Então, nós vamos sacar R$250,00, neste Exato. Momento. Pronto, ó. Clicou aqui em saque. Pronto. Agora você vem aqui, ó. Gerenciar saques. E, lá. Está aqui. Mais um saque sendo feito na best 365 meus amigos. Duas entradas que bateram novamente de primeira, você viu que na prática. Isso é Tropa Milionário, ó. Neste exato momento, nós estamos com 12 greens seguidos. 12 greens consecutivos no nosso grupo neste exato momento. 67 greens, né? Eu mostrei para vocês, estava com 65. Não, 66. 66 greens consecutivos, ó. 65 estava aqui, ok? Nesse aqui, ó, estava com 65 greens, consecutivos não, 65 greens no dia. E essa copa aqui que nós acabamos de pegar no minuto 40 já deu green, o robô ainda não atualizou aqui o resultado, mas já deu green que nós pegamos ela. Então 66 greens no dia já e 3 heads apenas, né? São 3 heads, certo? Isso aqui, ó. 66 greens com aquele que tá lá embaixo e 3 heads no dia. Ou seja, como que não bate meta assim, soldado? Aí eu te pergunto, como? Isso é tropa milionário. tá bom? Enfim, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Detalhes, se quiser saber mais sobre a tropa milionária, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo ou me chama lá no WhatsApp que eu mesmo vou estar te respondendo. Fechou? Grande abraço para você, soldado. Até mais.